Bom dia, amado Ser de Luz! Que alegria estarmos juntos novamente. Gratidão por se abrir para mais uma conexão com a Mãe Maria. Hoje é o nosso oitavo dia do ciclo de meditações de 21 dias. Espero que dia a dia esteja conseguindo se conectar mais e mais com essa consciência de puro amor. Sente-se confortavelmente com a coluna ereta. Acalme a sua mente respirando profundamente e sintonize-se com a Mãe Maria enquanto recebe suas bênçãos. Lembre-se sempre que Mãe Maria está sempre pronta para te ajudar, basta que peça a ela para que interceda por você. Para transformar a sua realidade para melhor, para vibrar luz, é preciso deixar ir qualquer tristeza, mágoa ou ressentimento, para dar espaço para a luz entrar. Visualize Mãe Maria te iluminando com aquela luz branca azulada Brilhante. Para que a paz e a harmonia tome conta do seu coração, é preciso deixar ir as lutas internas e o desassossego. Perceba a paz de Mãe Maria te envolver através de seu doce olhar e abraço amoroso. Para que sua vida seja de alegria, de felicidade, de prosperidade, é preciso que deixe o amor penetrar em você. Amado ser de luz, deixe ser envolvido ou envolvida pelo amor incondicional de Mãe Maria. Sinta esse amor gentil e meigo. Se ame profundamente e se reconheça como ser de luz. Lembre-se sempre, você é a luz, você é uma centelha divina, você é Deus em ação. Seja grato, seja feliz, seja a paz. Reviva cada momento do seu dia com amor. Namastê.